Bom pessoal O irmão Zezinho passou ali e falou assim Eu vi pinhão Caído no chão então, Aí nós vamos voltar agora Com O irmão Zezinho Que tá dirigindo aqui no um carro E vamos pegar uns Pinhões Olha lá o pé lá ó. Vamos ver se tem, ele falou que viu Eu tô crendo no que vi ele vi falou pinheiro, olha, lá. olha lá o pé de pinhão Agora vai ter que pegar o carro Vamos ver se é mesmo De repente ah. é pedra é. É. É. Tem um pouquinho de pinhão Parece assim. já pegarmos pegarmos já pegaram já? Não parece que já pegaram assim? sozinho? Uhum. Dá tempo Pode dar rec, dá tempo Ai, tá desligado o celular Ah, tem bastante no chão mesmo Eu que você tá Mas não é. Só palha, não é? Tem, um ah, tem, mas bem pouquinho ali, ó. Dá uma, Ah, palinha. tem sim, dá pra catar ali, ó. Aqui, ó. Vai ligar o pisca alerta, moço? Tem essa sacolinha aí, amor? Mas acha, né? Tá dá um tá jeito, tá aí, jeito agora. Tá tem essa colinha da. Cícero. Ah, é, o mãozinho tá aí. sendo filmado. O Nunca foi filmado, agora tá sendo filmado. Olha lá. Tem a botina. Você minha botina? Bem, dá certo. Eu tô na botina? Vamos lá, vamos lá. Segura ele aí. Desce em fundo aí, ó. Você não tá rasgado, não, né? Vou cair algum negócio aí. Nossa, vamos lá ver se a gente acha pinhão aqui. Bom, aqui tá o pé. Por sinal, é bem alto. Vamos ver você consegue. Ah, tem mesmo, pessoal. Aqui, ó. Tá vendo? Que beleza, ó. ó. O rapaz tem um olho de águia, hein? Ó, que bacana. Isso aqui na cidade é um absurdo. E aqui a gente tá pegando de boa. Aí, que bacana. Coloca aí. Tem bastante sim. Rapaz, rapaz a gente tem um olho de águia, que bacana aí, ó. Eu passei aqui e nem percebi. Tá certo, Bastante, Madalena. Vem ajudar aqui, ó. Ó, oh. não único que eu vi não é Pinheiro, ninguém viu o pinhão. <risos> aqui, ó. Deixa eu filmar você com a filha. Filma que eu vou. Pinhão. É, velho. Na pinheira, o único que eu vi não é Pinheiro, ninguém viu o pinhão. É Aí, lá no... Você é maldoso, rapaz. O Zézinho subiu no Pinheiro, né? E foi pra você. Você fica aqui embaixo, eu vou derrubar aquela pinha lá e ainda vou catar, né? Aí o Zézinho subiu lá e eu, eu já saí de baixo, né? Porque caiu um poder na minha cabeça. Eu disse, o Zézinho subiu e pisou no gás. e com essa coisa o gás fez, as, é, lascou, caiu lá embaixo. O Zézinho pulou, segurando outro gás de cima. A conta de segurar, o gás bateu lá no chão e até pulou pra cima. Meu Deus! Por um pouco, que não. Não joga lá embaixo. Vira a mão do meu pinhão, amor. Eu vi o pinhão primeiro que eu sei, Pera aí, amor. Ô, passou o carro, passou aqui. Toma, passou aqui. Não, mas pelo que eu tô vendo, ele não tá ruim, não tá vendo. Né? Ô, preto. Oi. Pega outra lá que é melhor para gravar Pega outra lá é então, boa que é é catar o techo. Pinha, trás, agora para trás eu vi aí. que beleza estamos aqui na estrada indo para Ipuyuna e pegando pinhão na beira da pista Madalena está aqui irmão Zezinho está aqui Olha só, gente, que bacana! É um bom tanto já. Ó, pega mais um bom ali. Ó, isso é bom demais. Deixa eu ver se eu venho pra cá. Tem mais. dá para passar tranquilo. Bom gente, nós estamos então aqui na estrada que liga São Pedro de Caldas até... Posto de Caldas até Caldas. Quando passando por aqui, Mão Zezinho viu esse abençoado pé. É uma araucária. E embaixo, bastante pinhão caído. Então nós estamos agora aqui, Madalena, pegando. Às vezes vocês falam assim, ah, Madalena, pegando acerola outra vez. Agora aqui nós estamos pegando pinhão. Pinhão. Pinhão. Hoje não tem acerola. Olha só quanto que já comer, tem ali. Tem que cozinhar. É, lógico tem que cozinhar. Vai comer cru? Olha lá. Então eu vou registrar a gente pegando aqui. E isso na cidade grande não É barato. E quando você compra um que ainda dá, dá para comer, né? Porque tem uns que você compra não dá para comer. Tá até o Miguelzinho tá pegando, ah, Miguelzinho todo contente ali pegando também. O Miguelzinho tá pegando também, amigo? Hum? Aí é, esse Miguel. serve, Miguel, esse serve. Pega ele aqui, dá daqui, dá ó. Miguel. Dá daqui? Daqui. Daqui, daí você serve. Não. Ah, traz ele aí. Não, esse aí não, esse aí não e é, é peão. Esse O outro Coloca ela aí, Miguel Ele não quer colocar não, Madalena Colocou o outro porque não é peão. O caranguejo é enorme, eu rachei fora Cadê? <risos> dá, Miguel, dá Miguel Dá, ele não quer me dar não oh, O É ah? aqui que fica? E derrubamos esse.. Esse aqui não tá bom, esse aqui tá bom. Esse aqui tá bom. Esse aqui, tá bom. Esse aqui também tá. Me dá a sacolinha pra mim aqui, por favor? Eu percebi uma coisa, machuca a mão, né? Tem umas pontinhas nele que machuca a mão. Essas mãos fininhas aí, né, Cícero? É, também. Mão de. Também, também. Mão de motorista, Também, também. Minha mão é grossa. Também, também. Não machuca não. Rapaz! Aqui não tem do lado Não da de não, não é? Tem abençoado, hein, gente? Tem bastante. A rama também. Ah. A rama também? Ah. Oh, ali dentro tem milho, ó. Tá secando. Tá em pinhão, velho. Tá, tá em <risos> pinhão. Tá pinhão assim. Vem pega cá, Miguel. Não, tá caindo pinhão que... de rodeio? Tá é a mão que meio bateu em mim. Não tem nada. Galo. Digo, né, de uma tá roça, aí ele falei tinha... A cobra não para no carro, ela passou devagarzinho, assim. O Zezinho pegou e já freou o carro de uma vez, já desceu. Eu já peguei para ver as pôres do carro. Porque você não vai É, ele faz. Aí o Zezinho foi lá e foi tirar a foto da, do bicho lá no escuro. e se ele deu um pulo para pegar. Ele atravessou do outro lado da, da estrada, por outro. Ele tinha desenho de umas ferraduras no corpo dele. O bicho é bravo, mas é bravo mesmo. Olha é só que e tá festa, hein? Que festa! Os magrinhos também é bom, mas né? você viu? O <risos> que é? Faz esses magrinhos. esses magrinhos, é bom. Os magrinhos, magrinhos, leva também, né? <risos> Os seus magrinhos também é bom aqui. <risos> Você vai crescer mais de 6kg. É? Então, mano, do lado de lá deve A ter bastante tá também, grande. né? o mais pesado, irmão. Ele cai e A maioria voar. das pessoas caiu, de cá. De lá ninguém é, passa, né? Caiu, é, caiu, né? Pai. Não compensa muito ter ele, não? Ah, tem bastante. Aqui, é, a maioria da turma cata desse lado do lado de lá família... ah, quase ninguém aí isso. o que a criança fez Ó. Vai ter que oh. duas vezes. olha a criança puxa lá vida que benção né? Tem que ficar papinho duas vezes. vocês viram aí? você registrou Madalena? registrou o que ele fez? Uhum. Olha, olha aí gente esse é o Miguel <risos> Miguel gente fazer a gente trabalhar duas vezes o grande lá é a banheira, tem lá um é carimbolo Ô oh, Miguel, mas você também, Miguelzinho, assim, você colabora, hein? Oi, <risos> amor. Olha, olha lá, você quer subir lá pra pegar pra nós? É, né? a coisa é rio, né? Você quer subir lá? E já ia esparramando com a mão, você viu, Matanha? Uhum. Não se contentou, hein, despejar. É, só despejar não, tem que despejar <risos> e pegar e... Mim, né? subir ah, sabe? É. Ah, Você quer subir lá? Neirce, ou Nice, como queira. Lá é na de sua de região, de lá no Paraná, tem bastante, é né? Tanto Esses pinhões aqui tem bastante. Irmão, despeja esse de É o saquinho, né? É Lá, lá na região de Londrina, Curitiba Tem muito isso daqui lá Você gostou de farofa, tem que comer? Não, farofa não, não. Cozinha ele, aí pica os pedacinhos Eu gosto de colocar farinha de mandioca hum, Nunca comi o farofa comprado também, que é Aí dá um Salgado? É, de sal Pra comer com arroz, uma delícia Nunca comi não Ai, Aí ó, Aí ele com um pouquinho de óleo o azeite, caradinha, coloca e dá uma douradinha no óleo e coloca ou a farinha de mandioca ou aquela farofa pronta. Isso é, é interessante. Bastante, mas, assim. Deixa aqui, senão vai virar Aí, faz, lá. O um gaguejando já. <risos> faz um arrozinho, feijãozinho. Nossa. Vocês é, não ah, acreditam é em uma ter. coisa dessa, ó. Pro lado de cá ninguém pegou, é, que então tem lá, bastante tem... pro lado de cá, ó. Quem capa, capa geralmente do Por lado. de lá, cata. né? Pro lado é. da pista. Fez um passo e aqui um passo. o pessoal não veio pegar. Tem bastante, vale a pena. Cuidado com cobra aí, né? A cobra não dá um beijo nela e manda ela embora. Olha <risos> <Ai>, que beleza. <risos> Nossa, ó. ele vê o um urutu, o um urutu, ele voa na gente que nem galinha. Deixa eu ver lá. Vai pegar os pintinhos. <risos> ah, o urutu cruzeiro é? Aquela cobra é terrível. O zarzinho não tem medo de cobra, depois não tem essa perna dele, não amoleceu. <risos> é, mozazinho. Assim. Saiu vazado da cobra, foi? a ah. cobra foi Vem cá, Miguel Hã? Você conhece mesmo? Não, esse é dele eu não conheço, não. Achei é é mesmo. Eu tenho as fotos dela, não sei. Ele tirou uma foto só porque ele não conseguiu tirar mais, porque o bicho pulou nele assim, ó, oh, que atravessou do outro lado. Pessoal, estou no meio do milho aqui que parece que estou pegando pião, viu? Ó. Tem um talinho bem na frente dela, bem. ó eu e o Mozerzinho estamos aqui, ó, ó, no meio do milho, ó, ó, ó, ó no meio do milho, mas nós estamos pegando pião. Ah, esse é, é esse é modelo, é pião também. É ruim é. é do milho que derruba o pião. <risos> Olha lá, boa, boa. Tem que ter um negocinho aqui, Madalena. Oi. Aqui dentro é que a festa tá boa. É, mas eu não vou querer é falar de que é que não. Nem tá eu. Bom. Ele, ele explora lá no alto, né? É, madura, né? Ele madura da, da né? Agora o Zezinho derrubou, que foi chique, que ela caiu com a bola assim, ó. Quem que você para largar lá? Ele não saiu no chão, pulou do do no do pião, do pai, é a do... que lagalado, É, no pinhão, para ajudar. Vocês não tem gente, Deus, vida. O cara gosta pra bem. ir pra Maiano. Ele, Ele gosta daquele vinho do recanto que bate palma. Pegando o alimento. Passei desse aqui. Não tem, não tem pra ninguém. É é, tem um coisinho é. na bundinha dele que é igual a espinha. É. Lá são mais dois pés lá em cima. <risos> De ação. Machucou o boquinha dele mesmo, mãe. Também? Tá lá na frente tem outro. Menor é do... ah, no tá nesse que é. Não, ele não pode mexer. Ele não pode. Ser. É, queima, o <risos> Miguel. Eu acho que ele nunca tinha visto um fusco antes lá em Pusaleg no mercado. para um fusco lá ele pulou para cima ele gritou. Olha lá, Miguel. Olha lá o, o Fusca, Miguel. Olha lá, Miguel. Olha lá o Fusca. É uma derrubada de eucalipto. Pessoal, é o seguinte, não dá nem para sair daqui, viu? O negócio tá tão bom aqui embaixo, não dá nem para sair daqui. Vamos lá ver e o Cícero de novo. Então tá fácil pegar. Tô bem? Ei, psiu. olha aqui. Ô, oh, pessoal. Aqui, ó. Ó que beleza, ó. Tem coisa. Você vai puxando essa grama braquiária aqui, ó. Você vai puxando a grama, vai aparecendo mais ainda, ó. Então, pro lado de cá, ninguém pega, só pega na pista ali, ó. Tem que tomar cuidado com cobra só, A viu? cobra vai dar um beijo nela <risos> e manda embora. De novo? A cobra, você pega a cobra assim, dá um... Vai embora, querida. Ela vai embora. Só se for o urutu cruzeiro aí não, eu não vou nem olhar para a cara dela, eu vou sair correndo. Mas se for assim, uma cascavel, uma cascavelzinha, coral, não tem problema não vai na bike andar, né? Sai que que Gente, as... você, você você conhece Rubim? Não, não é Rubim não. Losno. Losno? Mas é Mato? Olha, gente. Losno do Mato. E acho Puxa, a vida é remédio para problema no estômago. O que mais? O que mais? Mas isso aí é losna do mato? Não, é losna mesmo. Vem, vamos. Bom, é losna de ordem, Se a gente for continuar aqui, nós vamos longe, né? Então. Por hoje é só, chegar. pessoal. Beleza? Aí. Pronto. Sai lá na filmagem também. Ó, oh, gente, moço! Ah. Muito perto. Muito perto. Vai de mais longe, né? para de longe, não de mais longe. Vai de longe. Pronto. Cadê outra sacola? Olha lá, pessoal, o quanto que deu de pinhão. Tá vendo aqui? Bastante, hein? Valeu a pena ter parado lá e pegado esses pinhões aqui, ó. Agora é cozinhá-los e comer. Melôs. Bem, mostra que tem uma pontinha, essa pontinha que machuca. Aqui? Tem uma pontinha nela aí, ó. Segura aí. Olha, gente, essa pontinha aí parece um espinho. E isso machuca nós gente tá pegando. Tá vendo? Opa, você mexeu, ele saiu. Aí. Parece um espinhozinho que tem E a gente vai pegando assim E machuca a mão da gente Mas compensa mesmo assim, viu? Mesmo machucando, compensa Olha o lucro que nós tiver ao parar lá ó. Certo? Então tá bom